Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Gasoli, CEO do Contele Gestor de Equipes. Eu sou o idealizador do sistema Contele Gestor de Equipes. Tá legal? Minha equipe me deu uma missão muito importante, que é fazer uma apresentação do Contele Gestor de Equipes para você. Se você tem uma equipe hoje de técnicos, de vendedores, de promotores, eu tenho certeza que o Contele Gestor de Equipes vai ser uma ótima ferramenta para aumentar a sua produtividade. E eu vou mostrar para você durante essa apresentação como que você vai conseguir isso? Tá legal. A gente vai entrar nos detalhes em cada item de cada recurso que tem o sistema. A gente vai fazer uma navegação muito completa. Eu tenho certeza que você vai ter uma boa impressão no final. Então vamos juntos. Nós estamos agora no mapa da equipe. Tá legal. Eu trouxe aqui um exemplo prático para vocês, uma equipe tá em operação no Rio de Janeiro, espalhada por todo o estado. Começando aqui por cima, tá? A gente tem aqui ó, um local para você cadastrar qualquer endereço que você queira cadastrar dentro do mapa. É possível você cadastrar um novo local. Então eu vou pegar um exemplo aqui bem conhecido. Né? Vou colocar aqui o Hotel Copacabana Palace. Né? Eu acho que poucos não conhecem aqui. Tá? Você vê aqui, ó, ele abre aqui um alfinete no Copacabana Palace, né? na Vinda Atlântica. Aqui, eu vou lá, cadastro, salvo, automaticamente lancei aqui um, um endereço novo, aqui, um, um cadastro novo dentro da... Da base de dados aqui do, do, do cliente. Né? Na outra barra aqui, ó, tem a opção de cadastrar usuários. Tá? Eu posso é, cadastrar, não, buscar usuários. Tá? Então, vou pegar aqui um exemplo qualquer. Tá? Cliquei aqui no Fernando, e me trouxe aqui um usuário da base. Além de usuário, também é possível trazer locais que já estão cadastrados dentro do sistema. Tá? Então, ó, Supermarket, vou pegar um exemplo aqui. Ele busca aqui ó, os locais, tá? Então eu posso também trazer um local, né? Posso fazer uma busca de um local dentro do sistema que já está pré-cadastrado, tá? Outra opção a filtrar por categorias, tá vendo? O sistema tem categorias, tá? Ao qual eu posso fazer uma seleção de locais dessas categorias. Eu quero saber aqui, ó, o mapa dos meus supermercados, que são os alfinetes azuis. Eu consigo automaticamente clicando aqui, ele traz para mim essa base de dados só de supermercados, tá bom? Então vou fechar aqui essas bases, tá? Essas pesquisas. Vou continuar aqui a navegação no mapa, tá? Ó, eu tenho aqui ó um campo de ajuda, tá? Ele, ele realmente vai me ligar com a ajuda do mapa. Eu tenho aqui ó uma parte de configurações, uma ajuda para você. Né? Tem vídeos, conteúdos para você realmente aprender a usar, né? Eu tenho aqui a possibilidade de configurar o tempo de carregamento do mapa, tá? Então eu quero, ah, eu quero carregar o mapa de 1 em 1 minuto, a tá? atualização de 3 em 3, de 6 em 6, você escolhe salva automaticamente ele fica dando refresh automático no mapa e com isso ele vai atualizando para você a posição de todo mundo. Tá? Eu tenho aqui os dispositivos do Google Maps, né? o mais um, menos um, o próprio Street View, né? se eu quiser marcar um local aqui e poder ter a visualização do Street View, eu consigo. Né? Eu tenho visão satélite e visão de mapa, também que eu posso alternar. Né, que são dispositivos como o Google Maps normal, tá legal? Outro recurso importante, tá? Eu tenho a possibilidade de desagrupar usuários e agrupar usuários, tá? Então, ó, você vê, ó, eu agrupei aqui, dei uma limpadinha no mapa, os usuários mais afastados eles não precisam ter agrupamento, aqueles que estão mais juntos um dos outros, né? Automaticamente aqui, ó, ele desagrupa, né? Com os locais mesma coisa, tá? Não vou nem clicar aqui porque, cara, são muitos locais. Vai poluir todo o mapa aqui, né? Esse cliente aqui tem mais de 6 mil locais cadastrados no estado, então realmente vai ficar muito carregado, tá? Mas eu tenho aqui um exemplo para te dar, ó. Visitas de hoje, tá vendo? Todos esses alfinetinhos aqui, ó, vou dar até mais um aqui para vocês verem mais de perto, ó, Todos esses alfinetinhos hoje é a prospecção do dia, né? É onde os consultores vão passar, tá? Para visitar os seus locais cadastrados, tá bom? Eu também tenho a possibilidade de mostrar trânsito. Né? Então ele é interligado à base do Google Maps. Né? Então, se por exemplo, vai, teu cliente está reclamando, né? Pô, o funcionário não veio, tá atrasado tal. Você dá, dá uma entrada no mapa, vê onde é a localização dele, vê se ele realmente está com trânsito, você já consegue ter uma previsibilidade de qual horário que ele vai chegar dentro do seu cliente. Tá bom? Eu tenho aqui um filtro né, de legendas, aqui, ó, local, tá? É o alfinetezinho cinza. Tá? Mas ele pode mudar as suas cores de acordo com as categorias. Então, se ele for um supermercado, ele vai ser um alfinetinho azul. Se ele for aqui um escritório, ele vai ser um alfinete marrom. Tá? Essas categorias aqui, lembrando que você configura com seus nomes, você edita, você que cria. Tá legal? É, eu tenho aqui ó, o local da empresa, né? a sede da empresa. Eu tenho aqui ó, a residência dos colaboradores. Ó. Então, uma vez eu tiro, dá uma limpadinha no mapa também. Tá? Então, eu consigo, na verdade. Como os colaboradores partem de casa para o trabalho, né, muitas vezes o fato de ter a residência ali ajuda para saber se o profissional está em casa ou se ele está realmente em deslocamento. Né? É, eu tenho aqui ó, a legenda do mapa: o verde significa aqui ó, uma posição online de até 30 minutos. Tá? O amarelo, tá nesse exemplinho aqui, também, ó. Tá ele perdeu conexão de 30 a 2 horas. Tá? Ele está realmente ficando offline, ele está num lugar sem conexão. E eu tenho o vermelho que perdeu mais de 2 horas, provavelmente ele já deve estar offline. Tá? E o cinza, que é o cara que está totalmente fora do horário de atendimento. O que, que é isso? Tá, o sistema permite uma configuração de jornada de trabalho. Ah, se o cara trabalha das 8 às 6, né? Automaticamente aí o sistema ele, a partir das 7, 8 horas da noite, ele deixa em cinza para mostrar que ele está fora completamente do horário de monitoramento. Tá legal? Eu também tenho um processo aqui de gestão dos usuários pelo mapa, tá? Vou pegar um exemplo aqui, eu vou selecionar um usuário, tá? Eu tenho aqui a localização dele nesse momento, instantâneo, tá? Eu tenho aqui ó, rotas e tenho o mapa de calor, tá? O que, que é isso? É, ó, o mapa de calor é o seguinte, ó. Eu tenho umas posições por onde o usuário passou, tá vendo? Tem marcações aqui em verde, tá? Que me mostram, tá? Que o caminho que ele seguiu, tá? Antes da rota e o começo da rota. A primeira rota, tá? A primeira visita está aqui, né? Ele ainda tem aqui, ó, um conjunto de visitas para fazer, tá? Que está planejada para ele executar. E por aqui, ó, pelo próprio mapa eu consigo saber, né, para onde ele vai durante o dia, né? E eu sei que nesse momento agora, ele deu uma entrada aqui, ó, nesse local aqui, ó. Ele deu uma entrada de um check-in, né, no supermercado Real Eden, tá? Então eu consigo acompanhar também todo o processo de, de gestão. Né? E se por acaso o usuário marcar algum ponto, né? algum ponto, por exemplo, esse ponto verde aqui o usuário esteve por aqui. Ele é um ponto considerado fora da rota. Né? Então é um ponto de atenção. Pode ser a casa dele, partiu para fazer as visitações, ou pode ser um local que não foi programado né? e que ele deveria dar check-in check-out. Né? A partir do momento que ele não dá check-in check-out, significa que é um ponto fora da rota, é um ponto de atenção para você. Tá legal? Então, além da, do, do próprio monitoramento em si, existe aqui a possibilidade de você fazer todo um acompanhamento né? todo o um acompanhamento de gestão né? do dia a dia de cada um aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui para o mapa novamente. Tá? Você consegue realmente fazer um acompanhamento completo né? de toda a logística da sua equipe: aonde né? cada um está, por onde passou, né? se realmente está dentro da rota. Se vai conseguir terminar o dia cumprindo a sua agenda que está programada, né? Você, por exemplo, esse horário aqui, 10h51, né? O usuário fez duas visitas. Né? Ainda faltam 7, 8 visitas para serem completadas. Então, provavelmente ele esteja atrasado nesse momento. Né? Tudo isso você consegue acompanhar somente através do mapa. Tá legal, pessoal? Sobre o planejamento e agendamento, tá? É o item que a gente vai entrar agora primeiro passo né, você tem realmente aqui uma uma agenda compartilhada né? então eu estou mostrando aqui ó uma equipe né estou dando um exemplo aqui para vocês tá a partir do momento que eu marco todo mundo tá? ele vai mostrar uma agenda compartilhada aqui para mim tá com uma visão de mês semana e dia tá e ele pode inclusive alternar aqui para o dia de hoje os dias posteriores essa agenda ela é filtrada por categoria de locais aqui, ó, tá? por nome, né? o nome do local, por etiquetas tá? e por status também. Né? Então, a gente tem exemplos aqui, ó, a gente tem alguns status de visitas dentro da agenda: então, as visitas completas, as incompletas, pendentes, perdidas, recusadas e canceladas. Né? É, vamos pegar aqui as completas, né, que são as verdes, são aquelas que provavelmente estão no dia atual ou estão no passado, né, já foram executadas. Né? Eu tenho aqui ó visitas que estão pendentes, elas estão no presente ou no futuro, tá certo? Elas serão feitas ainda, não foram executadas, tá? E eu tenho é, perdida aquela que não foi feita incompleta, aquela que não foi concluída corretamente, né? O cara deu check-in, de repente não deu check-out, tá perdida, recusada, o usuário recusou, tá? Ele foi lá e falou assim, ó, não posso fazer, colocou o um motivo, e o cancelado, o próprio gestor foi lá e cancelou, né? O sistema assume como cancelado, né? Então a gente tem uma agenda aqui tá compartilhada e altamente filtrada, tá? Por vários itens aqui, que eu mostrei para vocês, né? E agora eu vou entrar um exemplo com vocês aqui de agenda e roteirização, né? O sistema, ele faz exatamente isso. Ele é uma agenda e ao mesmo tempo ele roteiriza as visitas, né? Essa roteirização pode ser feita, tá? Pelo próprio usuário, ele tem um acesso web, ele consegue montar essa roteirização ou dentro do app, tá? Ou essa roteirização pode ser feita pela equipe de gestão, né? O gestor, os gestores, supervisores, os assistentes podem montar essa equipe para você, essa, essa agenda e disparar para os seus consultores. Né? Então eu vou colocar aqui ó, o um exemplo, a minha agenda aqui, ó, CEO Leonardo, no dia 10 do 6, a data de hoje, tá? Eu vou pegar aqui ó, umas visitas aleatórias, tá? Sem, sem nenhuma programação, ó. 3 0, o 2, 1, tá vendo? Conforme eu vou dando dois cliques aqui, ele vai montando aqui uma agenda para mim, ó. Casa do Douglas, tá? Então ele montou aqui, ó, tá? A partir de um ponto de partida que eu seleciono e um ponto de chegada que eu seleciono ou pré-defino, né? Ou deixo pré-definido ou o usuário na rua define, tá? Eu vou deixar em branco aqui nesse exemplo. Mas é totalmente possível. Eu posso atribuir etiquetas, tá? Eu posso atribuir etiquetas aqui. Para quê? Para categorizar uma visita, né? Então, essa visita ela pode ser uma visita de manutenção corretiva, ela pode ser preventiva, ela pode ser de cliente nativo, tá? O que eu criar de etiqueta aqui, eu coloco a visita, vai para o usuário etiquetado, ele já sabe do que, que se trata, tá? Então eu estou aqui, ó, nesse cenário, eu tenho algumas coisas que eu posso preencher. Então, ó, por exemplo, se tiver um horário combinado, eu vou lá e coloco lá 17 horas, tá, no dia de hoje. Eu posso atribuir etiquetas, tá? Eu posso colocar um comentário aqui, ó, cliente ansioso, tá? Aqui estão os formulários, tá? Os formulários que estão anexados a essa visita. Ó. Pode ver que eu posso anexar um monte de formulário. Trouxe um exemplo aqui com um, dois, três, quatro, cinco formulários. O cara preenche em cada visita, tá? E outra coisa importante que muita gente pergunta é repetição, tá? Eu posso simplesmente, tá? Configurar aqui, ó, para repetir anualmente, mensalmente, semestralmente. Terças e quintas, segundas, segunda e sexta-feira, todos os dias, da forma como eu quiser, eu vou encontrar uma maneira dela sempre repetir para mim. Tá? Quantas, repete quantas vezes, tá? põe a data de início, põe o término que você escolhe, né? que nunca termina, fica indeterminado, ou após tantas ocorrências, ou numa data específica, né? e com isso você consegue amarrar aí toda e qualquer recorrência que você queira fazer dentro do, do, do aplicativo, né? então você consegue programar ali anualmente ali seu circuito de visitas já programadas e com o cliente, tá? e aí o consultor já tem no smartphone no aplicativo dele essa, essa recorrência já programada para o ano inteiro para ele poder realmente né, fazer suas visitas. Tá? Outra coisa, montei aqui uma, uma sequência, tá vendo? Um sistema numera um, dois, três, mas eu posso trocar. Nada me impede de vir aqui e e fazer uma substituição, tá vendo? Troco o 0 o pelo 1, um, 1 um pelo 0, tá? Eu posso fazer essa. clicando e arrastando aqui, ó. Eu consigo mudar essa sequência aqui de visitas. Legal? Então, essas visitas são endereços geoposicionados. Então, a partir do momento que eu clico aqui, ó, calcular rota, o que o sistema faz? Ó, ele calcula para mim uma rota, tá vendo? De 13 km. Tá? Que vai durar 23 minutos. Beleza? Tá. Se eu não tenho horário definido, tá? vamos supor que essa visita aqui não tem horário. Tá? Eu posso ir em qualquer cliente desse aqui, ó, sem ter nenhum horário combinado. Tá? O que o sistema me habilita? Ele habilita a melhor rota. Tá? Ele fala assim: ó, o Leonardo, você que vai fazer essa visita, em vez de você gastar 13 km, você gasta 9,2 km. Né? Eu economizo aí praticamente 30% de de distância, né, de rota, tá, dessas visitas, entendeu, né? E com isso realmente eu tenho aí, né, um, um, uma rota muito bem programada, muito bem executada, né, e muito bem pensada em termos de trajeto e deslocamento, que faz o ganhar produtividade na rua, tá? Então todo esse cenário aqui, ó, eu ainda posso, tá? Eu ainda posso incluir um código. De serviço personalizado. Então, por exemplo, você tem o seu sistema de OS lá. Eu quero mandar o meu, meu colaborador para a rua. Eu trabalho com dois sistemas. Então, eu venho e cadastro um número de OS personalizado aqui. Tá? Que ele realmente registra aqui tá? essa, essa, essa numeração de, de ordem de serviço. tá vendo? Então, código de ordem de serviço personalizada. Quando tiver no um número, estiver habilitado, ele passa a ter identificação. E aí você pode cruzar depois as informações entre sistemas. Né? E. Uma vez apertando salvar, tá? Eu mando essa rota aqui diretamente para o aplicativo. Né? Então eu tenho aqui uma agenda compartilhada com todo mundo. Eu tenho individualizadamente aqui, ó, um conjunto de visitas programadas para o dia para o CEO, roteirizado de maneira inteligente, atribuído repetição, com comentários, com formulários já programados, tá? E só apertar salvar aqui automaticamente. Já vai para o smartphone essa rota aqui que ela já foi pensada antes né? e o cara só realmente executa em campo. Tá legal? Então, a parte de planejamento a gente fecha por aqui. Olha só, dando continuidade aqui, tá? é, a gente vai falar agora no aplicativo. Tá? Então, eu montei aquela agenda para vocês né? na, na parte anterior aqui de planejamento e agendar. Tá? E aí eu apertei salvar, o que acontece? O aplicativo tá, você recebe um Push, tá vendo? Com o telequipes, nova visita, tá? Dentro do app, você vai ter essa visão aqui inicial, tá? Que já tem aqui eu marcando para você que você tem cinco visitas, o dia de hoje, né? Um dashboard, né? Se você quiser agendar uma nova visita, um novo local, um novo lançamento, você tem uma tela rápida aqui para você poder fazer essa, essa operação, tá? Se eu for aqui na aba inferior aqui, ó, visitas, eu tenho aqui a minha rota do dia. Eu tenho cinco visitas programadas, tá? Que eu fiz lá junto com vocês no planejamento. Eu vou clicar na primeira visita aqui, ó, do canal 3. Tá? E o que, que me aparece aqui, né? A possibilidade de fazer uma integração com o Google Maps, com o Waze, com o Uber, tá? É, então ele vai me dar aqui o deslocamento mais rápido no trânsito para eu poder chegar no meu destino, tá? O dia de hoje eu coloquei uma observação de cliente ansioso. Ele repetiu aqui para mim. Os formulários que eu tenho que preencher. Tá? São cinco formulários que veio junto com a visita. Eu tenho o histórico dos formulários anteriores. Né? E eu chegando no endereço, a primeira coisa que eu tenho que fazer qual que é É o check-in. Né? Então, eu automaticamente, aqui realizo aqui o check-in da visita. Né? E aí ele já parte né, para os próximos passos, que são preenchimento de formulários. Né? Então... Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui uma um OK aqui, um teste, né? Salvar e concluir, ele automaticamente salva aqui o primeiro formulário, já me coloca à disposição do segundo, tá? Então, salvar e concluir também é só um campo de texto, né? Aqui é um campo de checklist que eu valido, tá? Então, salvei aqui o terceiro formulário, um um, um campo de perguntas fechadas, né? Eu só posso responder sim ou não. Tá certo? Então automaticamente aqui ele já me deu aqui uma. E o último formulário, tá? Eu também tenho aqui ó, os checklists que eu verifico, perguntas fechadas, e um campo aqui alfanumérico para eu dar um depoimento que eu vou colocar teste, salvar e concluir. Tá ok? Então a partir daí, né? Eu fechei aqui todos os. os... Opa, faltou um aqui, desculpa. Tem um campo obrigatório aqui, ó. principal, dor levantada. Tá? Então você tem que preencher aqui obrigatoriamente, porque tem um asterisco aqui do lado. Né? Então você tem aqui uma pergunta fechada. Motivo da venda, teste, salvar e concluir. Agora sim, eu finalizei todos os formulários. Né? Eu posso adicionar fotos, que posso pegar da galeria ou posso pegar da câmera. Tá? Eu vou pegar uma foto aqui da câmera, do momento. Tá? Um... Estamos fazendo aqui só um simuladinho. Tá? Batemos a foto. Posso escrever um comentário nela. Automaticamente aqui ele já lança a foto. Né? E o comentário que eu fiz vai ficar automaticamente aí para o próprio sistema. Né? Tem questão da assinatura. Tá? Então eu passo por toda a questão do formulário. Né? O cliente vê a assinatura. Tá? E aí você disponibiliza para ele poder assinar com o nome completo dele. Né? Léo. Vou colocar aqui um documento. Tá? e a assinatura digital, né? que eu automaticamente gera uma expansão aqui, vou estar tá assinando, tá? salvar, já fica disponibilizado aqui as, as fotos que eu tirei do local, posso tirar quantas fotos eu quiser e automaticamente aqui a assinatura, tá? posso escrever um comentário dessa visita, tá? um comentário geral, texto simples, né? então já, já, já acabei aqui e só me resta agora né, efetuar o check-out que é a última operação aqui que eu tenho que fazer para ficar com a visita completa, tá bom? A partir daí, ele me dá a possibilidade de novas visitas, de eu fazer algum lançamento de despesa, tá? Eu vou voltar para minha tela geral aqui tá? então a gente deu aqui um overview aqui em relação à visita, tá? Eu tenho aqui ó, a carteira de clientes que eu vou para rua, tá? Então eu tenho aqui todos os os meus locais cadastrados, eu também tenho uma coisa bacana, tá? Que, por exemplo, eu estou num cliente, acabei de fazer o check-in, tá? Eu consigo mapear aqui, ó, quais são os próximos da, né? num raio de, por exemplo, um, dois quilômetros, três quilômetros, tá certo? Inclusive segmentado, eu consigo segmentar a categoria que eu quero visitar, tá? Nesse exemplo aqui, e consigo realmente saber aqui se somente locais com visitas agendadas, sim ou não. Né, então eu consigo fazer o um mapeamento aqui, tá? E com isso ele me dá um filtro, tá vendo? Então eu posso pegar esse cara aqui e continuar aqui a minha, a minha prospecção ali. Eu posso fazer realmente o que ele tá me dando aqui em sequência de distância, por ordem de distância, de menor distância, quais são os locais que estão próximos de mim aqui que eu posso visitar também. Tá legal? Tem a questão do reembolso, tá? Se você for trabalhar com o reembolso do sistema, né? A gente permite aí que você faça aí um lançamento, né? Então, R$10,00, tá? esse exemplo. Vou continuar, aí você põe uma descrição, tem por tipo também que você pode categorizar, tá vendo? Então, aqui, ó, estacionamento, né? Posso vincular a uma visita ou a um local, tá? Posso escolher aqui qual que eu quero, né? E posso adicionar uma foto do ticket, tá? Posso realmente bater uma foto aqui instantânea, né? automaticamente aqui ele já vincula para mim e eu salvei o lançamento, né? Já fica realmente salvo aqui um lançamento de despesa. Tem as questões da conta do aplicativo, né, do senha, a questão da, das novidades a gente sempre vai avisando e o logout, né, ele pode sair a hora que ele quiser também, né? Nós temos essa essa liberdade até por uma questão até de privacidade também, tá bom, pessoal? Então a gente já deu uma navegação geral. Ó. tenho aqui também um ambiente de notificações, tá? Conforme vai ocorrendo a interação com o usuário aqui, né? ele vai recebendo aí é, os pushes, né? Tá, como eu completei, eu tinha cinco visitas, eu completei uma, lá tenho quatro visitas agendadas e uma visita realizada aqui no app. Gastei R$10,00 reais. Eu tenho um painel geral para acompanhar, tá bom? Então com isso a gente finaliza aqui a navegação do aplicativo, né? E todas essas informações que eu mostrei aqui para vocês elas são realizadas de forma online e vão diretamente para o relatório de visitas né, que vocês já devem ter passado aqui nessa, nesse vídeo de apresentação. Ou se não passou, na sequência, vocês vão ver né, o relatório de visitas. Você vai enxergar também tudo isso. Né? Então, todas essas questões de foto, assinatura do cliente, é, o, o formulário preenchido, os dados, vão ficar todos disponíveis para o sistema. Agora nós vamos falar sobre os relatórios, tá legal? Então, dentro do sistema aqui, ó, eu possui relatório de visitas, relatório de monitoramento, relatório de reembolso, relatório de formulários, relatório de locais não visitados, tá bom? Então, acho que todo mundo que se dispõe a colocar um sistema para implantar né, tem por objetivo final, né, ter dados, ter indicadores, ter informações, né? E o sistema, ele tá aí dividido em vários formatos de relatórios, né? Que é diferente de dashboards que você tá vendo aqui, ó. Essa tela principal aqui é um dashboard. Nós vamos falar mais para frente só sobre dashboards, tá? Aqui é um relatório mesmo específico, tá? Então eu vou entrar aqui, ó, no primeiro relatório de visitas, tá? Esse é o relatório mais usado no dia a dia, tá? que É um sistema de produtividade que controla a utilização das pessoas na rua, né? Então tudo que vai acontecendo nas visitas fica registrado nesse relatório. Tá? E você pode fazer N pesquisas, tá? Você pode pesquisar por nome, você pode pesquisar por categoria, pode pesquisar por usuário, por últimos check-ins ou visitas completas, incompletas, recusadas, canceladas, pendentes e perdidas, né? por um período de data, tá? que você mesmo pode até customizar. Tá? Você pode pesquisar por tipo de formulário, tá? as visitas que têm formulários específicos aqui que você queira saber, e por etiquetas. Né? Então é um conjunto de informações aqui que você consegue achar de forma muito bem segmentada. Né? E a visibilidade desse relatório, ele tem aqui uma, uma pré-formatação, tá? De 10 em 10 visitas, né? Realizadas, eu vou puxar um pouquinho para trás aqui, né? Que a gente vai entrar aqui no ano, em exemplos de visitas que foram é, efetivamente concluídas, né? Então ó, eu tenho a data de hoje, tá vendo? Ó, 10 do 6 tá. Eu tenho aqui o local que foi visitado, eu tenho a categoria que ele foi visitado. Nesse exemplo aqui, a visita não teve nenhuma etiqueta, tá? O usuário é o Jadson, né? Ele marcou aqui o horário de entrada, o horário de saída, check-in, check-out, tá? Eu sei rapidamente olhando aqui, tá? Que essa visita, ela tem formulários preenchidos, que tá em azul, tá clarinho. Ela não foi reagendada, tá? Se ela tivesse um azulzinho aqui, seria reagendado. Ela tem fotos, ela dá a possibilidade de visualizar a ordem de serviço, não foi assinada, não foi mandada por e-mail. Tá certo? E ela é uma visita recorrente, ou seja, já está programado de tempos em tempos tá? para o Jadson voltar no supermarket né? Torre de Jacarepaguá. Existe uma recorrência programada para esse tipo de visita. Tá? Então já tem aqui datas, já tem um cronograma todo fechado, pronto, para que realmente ele tenha uma agenda já programada nesse caso, para que ele possa cumprir as visitas. Tá? Ó, se eu olhar a visita de cima, ó, eu sei que foi assinada, tá vendo? Ó? Foi assinada pelo cliente, tá? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui ó, como é que fica a visita pronta, tá? Aperta esse ícone aqui, ó, os três pontinhos, né? eu mando imprimir né, a ordem de serviço. Tá? Ela vai me dar uma, uma visualização dela pronta aqui, tá vendo? Ó? O logotipo do cliente, os dados, né? as fotos, as fotos da exposição da mercadoria, né? que é uma coisa muito importante para esse cliente. Né? Ele tem comentários nas fotos, tá vendo? Então a foto 1 antes, foto 2 depois, né? Tem todas as questões de valores, tá? Precificação da concorrência, né? Tem aqui uma série de formulários que o colaborador vai até o ponto de venda, faz um levantamento, tá certo? E aí depois ele colhe a assinatura de quem realmente atendeu ele lá no estabelecimento, né? Coloca aqui observações e tal. Então todo o trabalho, né? Todo o trabalho do consultor no cliente é realizado na hora que ele vai lá. Né? Ele não sai dali com nenhum tipo de pendência, né? nenhum tipo de, de, de obrigação, de burocracia para levar para dentro de casa, para resolver dentro de casa. Né? Tudo é feito aqui dentro desse processo e dentro do relatório de visitas. E a partir daí você acompanha né, tudo o que vai acontecendo aqui durante o dia com todo esse kit de filtros aqui né, que você pode realmente é, pesquisar, tá? Então ó, esse é o relatório de visitas, é o mais utilizado. tem um relatório de monitoramento, tá? O que, que é isso?? Tá? monitoramento normalmente tá, é uma, aquela gestão assim mais regressiva, vamos chamar assim. Né, cara? De repente o cara está fazendo uma bobagem lá, estou tá, suspeitando que ele não está com uma conduta bacana, tal? Eu tenho aqui todo o monitoramento para acompanhar. Né? Não só para isso também, tem casos que clientes usam para acompanhar a jornada de trabalho, para ver se realmente não teve nenhum tipo de horas extras naquele dia. O funcionário ALEG teve horas extras. Você pode entrar no monitoramento e verificar se realmente ele estava trabalhando naquele período. Tem um conjunto de informações, uma segurança. É uma coisa para ser pesquisada eventualmente, né? não é uma coisa para ser pesquisada todo dia. Tá? Então eu posso pegar qualquer colaborador aqui, ó um exemplo aqui qualquer eu tenho aqui ó um, um, uma timeline né eu posso escolher no tempo ela volta né? ela volta no passado tá então do período tal a data tal né e automaticamente aqui pesquisar ele já me traz aqui uma timeline né e eu tenho alguns filtros então ó eu posso mostrar apenas login e logout eu posso mostrar apenas eventos que ocorreram né de repente desativou o GPS ficou sem internet eu posso colocar aqui, ó, os ativos, os locais próximos, tá? E apenas localização fictícia, tá? Infelizmente, tá? Infelizmente tem uma pequena parcela da de usuários, né, cara, que quer fazer graça com o sistema, quer colocar GPS fake, entendeu? Para mentir a localização e tal, e o sistema pega mesmo, tá? Quando você ativa o GPS fake você ativa a localização fictícia, o sistema faz uma demonstração para você realmente que houve uma localização fictícia, tá? Então você pode ordenar pelo mais recente, pelo mais antigo. Né? Nesse caso aqui está pelo mais recente. Tá? Então ó, ele vai aqui ó, marcando os endereços. Né? E ó, detalhe importante: ó, GPS time. O tá? que, que é isso? Tá? O tempo ele pode mudar o horário do celular a hora que ele quiser. Tá? A gente se baseia pela coordenada GPS que vem com o horário. Né? Então a gente usa o GPS time para poder marcar a localização do usuário, né? Então não tem risco dele querer manipular, fazer mudança, esse tipo de coisa, né? Que eventualmente aí acontece. E o sistema, tá vendo? Ele vai marcando aqui o, o, o trajeto, né? E as ocorrências também. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele deu um check-in, tá? Ele deu um check-in na casa do Sabão, Nova Iguaçu, Morro Agudo. O que, que é isso? Ele entrou no local lá desse cliente e provavelmente nesse momento, ó né, da, da 1 e 20 ele não registrou a saída ainda tá se ele não registrou a saída desse, desse local significa que né, ele tá lá ainda fazendo a visita tá bom? então você tem aqui ó pelo colaborador, pela data de você fazer a pesquisa tá e você tem a possibilidade de exportar até dois dias desse relatório tá que é realmente um relatório único exclusivamente para você fazer algum tipo de checagem específica, pô, de repente uma coisa não tá legal, tá meio estranha, vou dar uma olhada, né? É um relatório totalmente passivo, o usuário não faz nada para esse relatório acontecer, ele simplesmente usa a solução e esse relatório acontece. Legal? Então, continuando aqui os relatórios tá? de monitoramento, o próximo é um relatório de reembolso. Tá? Então tem, se você quiser, né? E se você pagar reembolso para o seu colaborador, seja pelo uso do carro, ou seja por despesas diversas, estacionamento, almoço, enfim, um conjunto de despesas que você definir ali, né, que você pode reembolsar seu colaborador. Você tem um sistema aqui que você pode fazer isso de maneira automática, tá? O aplicativo ele permite isso, baseado em check-in, check-out, né? Ele registra aqui as distâncias percorridas, tá? E se você aplicar um valor de reembolso por quilômetro, nesse caso aqui tá um real, tá vendo, 451 km, 451 e 34, né? Então tá um real por quilômetro rodado, ele calcula R$ reais nesse exemplo, tá? E você pode lançar outros tipos de despesa, né? Você tem um controle, tá? Você tem um controle aqui, né, de custos, né? E ao mesmo tempo, para um gestor inteligente, né? Uma informação estratégica, porque a partir do momento que eu tenho a quilometragem rodada aqui, ó, eu tenho um indicador de produtividade também. Né? Aquele cara que está vendendo muito, ele está rodando bastante, ele está visitando, né? Ele está realmente indo para a rua, dando check-in, check out, o sistema calcula a quilometragem? Sim ou não? Né? Eu tenho mais um indicador aqui que me aponta realmente se meu colaborador que não está indo bem, ou o colaborador que está indo muito bem, se é realmente devido à transpiração. Né? Ou você está com uma carteira ali muito bacaleteira, vamos chamar assim, né? Ele está se esforçando muito, está tendo muito resultado. Né? Então, todo esse tipo de informação você consegue pegar também por, por esse dado, tá? Que fica disponível aqui, o ranking da equipe toda, né? A rodagem de todo mundo. Tá legal? Então, você pode fazer pesquisas individualizadas por usuário, pode colocar o período que você quiser, tá? E aí, o sistema também gera um relatório resumidão, que é o que você está vendo aqui, e um detalhado, tá? Esse detalhamento aqui vai realmente te mostrar tudo o que aconteceu. Né? Toda a rota que foi, todas as visitas que foram feitas, as quilometragens que foram feitas, né? e o valor realmente de reembolso. Tá? Você tem aqui até um, a possibilidade de fazer um ajuste de rota, né? eventualmente aí. Ah, o colaborador esqueceu de, de marcar ali uma rota tal. Então você pode né, entrar aqui na agenda dele do dia e mudar essa configuração dessa rota aqui. Se tiver realmente com algum problema, né? Ele exibe a rota de reembolso, tá vendo que foi feito? O que foi reembolsado? Foi reembolsado essa, essa roteirização aqui, tá? Essa quilometragem aqui, que foi exatamente a quilometragem de visitas que foi feito, tá bom? Tá. E se quiser fazer um ajuste também, retirar alguma visita que de repente foi inserida errado, o sistema também permite isso, tá? Então, com isso, a gente deu uma passada sobre o relatório de reembolso. Tem a questão do relatório de formulários também, que ele é muito legal, né? você escolhe um tipo de formulário tá? e a partir desse tipo de formulário que você escolheu, você consegue filtrar também né? por usuário né? e você consegue realmente por período de tempo né? extrair todos os dados aí que, que esse sistema gerou. Nesse caso nenhum formulário foi encontrado, tá? vou colocar aqui, não posso associar ninguém. Provavelmente eu vou encontrar algum formulário que foi preenchido, nesse caso não, pera aí, vamos mudar aqui. Né? Ele vai trazer realmente todas as informações, todos os dados aqui né? De, daquele relatório específico, daquele formulário que foi preenchido na rua né? e com isso você tem aí né? um, um dado muito importante para você realmente poder é, gerenciar né? esses dados que vêm da rua, né? que são... Que são... Dados que tem informação da concorrência, né? Você vê, ó, veio todo um kit completo aqui, ó, com as ações, local, nome de gerente, nome do, do encarregado, né? Tem um banco, literalmente aqui falando, um banco de dados aqui que você pode realmente tirar muito valor aqui, né? É, baseado exatamente aí na na sua necessidade realmente de poder trabalhar. E tem a parte de exportação, né? Que você consegue exportar esse relatório aqui, né, e trabalhar ele em Excel, realmente num formato que você possa manipular melhor. Tá legal? Então, passando por formulários, a gente tem aqui os locais não visitados, né, que é uma ótica diferente, né? Então, tudo que eu mostrei para vocês parte da ótica do usuário, tá? Esse relatório, ele parte da ótica do cliente, do local, né? Então, basicamente, né? Basicamente é o seguinte, tá? eu tenho um conjunto de locais, tá certo? E eu tenho uma equipe para poder fazer é, atendimento. Né? Então, como é que eu consigo dar vazão né, para essa para que todos os locais sejam visitados, sejam feitos os atendimentos, que realmente não o cliente fique largado? Né? Então, esse relatório permite justamente você fazer isso. Tá, ó. Então começa assim, ó, filtrar 100 visitas desde. Aí você marca a data que você quer aqui, ó. Tá? Vou pegar aqui, ó. Pegar o ano, mesmo ano de, de 2020, né? E poder aqui, ó, trabalhar janeiro, né? Então vou pegar aqui, ó, desde o dia 1, tá? E eu posso selecionar, inclusive, categorias. E eu posso, inclusive, selecionar carteiras. Então, cara, quanto, qual, da, da carteira do, fun, da fun, do funcionário Maria, Tá? Quais são os locais dessa carteira que não foram visitados desde janeiro desse ano? Né? Então, com isso, ó, eu consigo pesquisar aqui, ó. São dois locais, tá vendo? Nesse exemplo aqui, tá certo? Desde janeiro até hoje, nós estamos no mês de junho, né? faz seis meses que esses dois locais aqui não recebem visita da Maria, tá? Da carteira da Maria. Legal? Então, você realmente tem aí um conjunto de informações que você pode atacar melhor sua carteira, não deixar realmente nenhum local sem atendimento, nenhum local sem visita, né, através dessa ótica. E o que é muito legal, né, você consegue também né, pesquisar locais próximos desse local. Entendeu? Então, ó, tem um conjunto aqui de colunas de informações que estão disponibilizadas que você pode editar. Tá vendo? Posso colocar aqui o CNPJ, por exemplo. É um dado a mais que vai entrar aqui nessa coluna, tá vendo? Apareceu o CNPJ aqui para mim. A partir do momento que eu seleciono esse cara aqui, ó, eu tenho ações que eu posso fazer, ó. preparar agendamento, eu já posso mandar direto para a carteira realmente do colaborador. Né? Então eu posso provocar realmente que a Maria vá visitar esse local diretamente do sistema. Tá bom, pessoal? E com isso a gente fecha aqui a questão dos relatórios do sistema. Agora nós vamos falar sobre uma coisa fundamental, um grande bônus de ter um sistema de produtividade que é realmente um dashboard. Né? Através de um dashboard você consegue realmente, como se fosse um cockpit aqui para você pilotar a sua equipe. Né? Então os primeiros pontos aqui que a gente passa para vocês é existe a possibilidade de filtrar por categorias. Se você quer saber as informações baseadas em alguma categoria, o dashboard vai te mostrar todos os dados por categoria. Por usuário individualmente. Tá? Existe um limite de tolerância de atrasos, né? que você coloca aqui realmente para você configurar aquilo que é um atraso minimamente aceitável. Né? Então, 5, 10, 15 minutos você programa aqui. Data de análise: tá? qual que é o período que eu estou analisando? Então, eu estou analisando aqui 10 do 5 até 10 do 6. Né? Então, dá um mês de dados aqui para a gente poder analisar né? e faça a minha pesquisa. Tá? Outra coisa importante: eu posso pesquisar. Por etiquetas. Né? A gente falou aqui durante o sistema que a gente configura etiquetas também e aí eu consigo segmentar por equipes. Né? Então, se eu tenho uma equipe comercial, eu coloco a etiqueta comercial, automaticamente me vem os dados todos da equipe comercial. Tá certo? Então, olha, tem uma visão gráfica aqui de 30 dias, comportamento por semana tá? das visitas completas, são 6 mil visitas feitas em 30 dias, 6.074. Perfeito? Sendo que 91 delas foram completadas, né? Uma equipe que realmente tem uma produtividade muito boa. Quiser ter uma visão expandida aqui, ó, eu tenho aqui um, um perfil e vejo que na última semana teve uma pequena queda aqui, ó, né? nos índices, tá legal? As incompletas, né? Tem aqui algumas, alguns registros de visitas que foram esquecidas de fazer corretamente, tem que avisar os usuários, né? Tem aqui, ó, visitas perdidas, isso aqui é importante, tá certo? Vem aumentando aqui no gráfico, ó, Tá? Então perder visita significa não cumprir a agenda corretamente. Né? Algo está realmente a, a se avaliar. Né? Visitas atrasadas, né? Então tem aqui um, um conjunto de visitas que foram atrasadas, são poucas, né? De 6.074 tem seis atrasadas. Atrasadas é um universo muito pequeno. Tá? Dessas visitas eu tenho formulários respondidos, tá vendo? 5.934 formulários respondidos. Então eu tenho uma visão aqui no tempo também. Tá ó, ó, que bacana. Então, mais ou menos, fica muito parecido aqui com relação a, a, ao gráfico de visitas, uma pequena queda aqui na última semana. Né? E os mais respondidos, né? Que de repente pode estar ligado com a inteligência da tua operação, de os formulários mais respondidos, serem aqueles mais importantes que você conversou com o decisor. Né? Então, tudo isso estrategicamente você consegue fazer uma, uma conexão aqui e poder ter isso aí, inclusive. Durante o tempo, que é uma coisa muito importante. Duração média das visitas da equipe 54 minutos. Tá? Menor duração, 1 um minuto. Maior duração, isso aqui provavelmente o cara esqueceu. né Ficou 5 horas no cliente lá, um, ficou 3 mil minutos lá, pelo amor de Deus. Né? Certamente aqui ficou 50 horas no cliente. Isso aqui está errado, né? ele esqueceu de dar o check-out. O sistema computou, tem que ver realmente o que aconteceu aqui para poder contabilizar da maneira certa. Tá? ó que, que é importante aqui ó tenho média da equipe 54 minutos e tenho aqui um ranking tá vendo ó, um ranking das visitas por equipe né que me marca realmente quais são né as, a média aqui dos primeiros colocados né então a média da minha equipe total 54 minutos né E qual que é a média efetivamente aqui que eu tenho né dos primeiros colocados das pessoas que mais visitam Tá certo então ó tem aqui ó, 31 minutos, 39 minutos, 18 minutos, 39 minutos. Você vê que tá realmente quem tá visitando mais tá muito abaixo aqui, né? Então é um ponto que realmente tem que ser corrigido. Outra coisa aqui ó, tem um ranking de visitas perdidas, tá? Então tem aqui ó, facilmente aqui como conversar com seus respectivos usuários, né? As mais atrasadas, né as, as que realmente foram incompletas, tá? É... eu tenho um conjunto de informações aqui ó de reembolso quanto que eu gastei nesse mês tá certo tá quanto que foi o avulso quanto que foi por quilômetro tempo de visita da equipe né? então ó, olha só a equipe ficou realmente aqui ó quanto tempo né em andamento tá e quanto realmente ele ficou em deslocamento aqui né e quanto que tempo ficou dentro do cliente mesmo né você vê uma proporção aqui né de 16% para 83%, né? Agora quando eu olho individualmente isso, ó, eu percebo que os melhores estão acima de 13, 14, 17%, 34, 24, 23, né? Então o que eu tenho que fazer? Né? Tem que nivelar minha equipe aqui, pegar a, camada, a turminha de baixo aqui e questionar, entendeu? Por que tão pouco? Né? Por que tão pouca presença em cliente? Tá? É, categorias mais visitadas, olha, redes de supermercados, uma coisa muito importante. Tá certo? Então eu tenho aqui, ó, rede de supermercado supermercados. De repente eu vou olhar aqueles que estão sendo menos visitados e tem que fazer ações intensivas nesse caso para a gente poder balancear melhor, tá? A minha estratégia de visitas. Tá legal, pessoal? Então o um dashboard, na verdade, ele vai te dar todo esse conjunto de informações que podem se transformar em ações e que automaticamente vão refletir no seu resultado final. Tá bom? Com isso aqui eu encerro. A demonstração para vocês do dashboard. Dando continuidade, nós vamos falar sobre configurações do sistema. Ok? Então tem aqui ó a engrenagemzinha. Tá? A gente começa aqui por usuários, tá? Usuários têm configurações próprias que você pode realmente atribuir a eles, tá bom? Então ó, eu tenho aqui um campo de busca pelo nome. Eu tenho um campo de busca por etiquetas que você pode pesquisar. Os seus, os seus usuários por etiquetas, né? A gente tem um campo de nome, e-mail, perfil, tá? O perfil é importante. Existe perfil administrador, perfil supervisor e usuário padrão, tá legal? Administrador mexe todo o sistema, tem visualiza toda a hierarquia, tá? Supervisor ele não mexe em configurações e ele enxerga uma equipe subordinada, tá? Então é justamente para você dar Visões parciais para sua equipe. Então tem um supervisor que cuida de 10 funcionários, esse supervisor ele vai enxergar essa equipe com 10 funcionários. Tá? Se você tem necessidade de dividir a sua equipe, então você consegue, através do supervisor, colocar usuários específicos para isso. Etiquetas. Tá? Etiquetas são segmentações de usuários. Tá? Então a gente pode ter uma equipe técnica e uma equipe comercial usando o Contele Gestor de Equipes dentro do mesmo plano. Tá? O que acontece? Você atribui uma etiqueta técnica e coloca uma etiqueta comercial. Na hora de ver os relatórios, você consegue separar por etiquetas. Então você vai ter um relatório da sua equipe técnica e você vai ter um relatório da sua equipe comercial, tá bom? Telefone de contato, cargo na empresa, o status que ele pode estar ativo, desabilitado, tá? Ou excluído, né? Eu vou entrar um pouquinho aqui, ó, dentro do cadastro para vocês verem, ó. Padrão supervisor, administrador, tá? A gente pode desabilitar o usuário. A gente tem aqui, ó, o cadastro de login e senha, as etiquetas que estão atribuídas a esse usuário, tá? Se ele for realmente um, um supervisor, uma equipe técnica, uma equipe comercial e tal, né? Tem aqui, ó, receber e-mail diariamente, tá? De relatórios de desempenho. O usuário pode cadastrar novos locais. São permissões exclusivas. Esse usuário aqui, ele tem permissão ou não para cadastrar novos locais. O supervisor pode editar detalhes da visita realizada ao subordinado. Então é uma outra configuração, tá, que você realmente pode habilitar aqui para que o supervisor possa alterar, tá, alterar, fazer edições daquele colaborador. Né? Então o sistema ele tem um conjunto de permissões aqui, né, e de configurações para cada usuário. Monitoramento, tá vendo? Ó? Eu posso usar o monitoramento padrão da empresa, uma única configuração para todo mundo, ou eu posso habilitar uma configuração única e exclusivamente do usuário. Tá? Então, tem usuários diferentes que trabalham em jornadas diferentes. Aí, eu vou dentro da jornada de cada um e modifico. Ordem de serviço: eu posso mandar ordem de serviço diretamente para o seu usuário, pode mandar diretamente para o seu cliente ou não, bloqueia. Tá? Então, é mais uma configuração personalizada. Configurações do aplicativo, tá permitir o agendamento de visitas pelo app. Tem clientes que gostam, tem clientes que não gostam, tá? Aí depende de cada um, tá? Permitir o reagendamento, tá? Permitir o reagendamento, tá? Tem clientes que gostam, tem clientes que não gostam, né? Então, para esse usuário aqui, né, você consegue definir essas prioridades. Reembolso, tá? utilizar configuração da empresa, tá? Ou você pode habilitar um reembolso por usuário, um valor de quilômetro por usuário. Então, o cara aqui em São Paulo, ele recebe um valor maior porque a gasolina aqui é mais cara, de repente do que um cara lá do Nordeste. Então você consegue configurar valores independente do tipo de usuário, tá? E você pode colocar aqui carteiras, tá? De usuário, tá? quais são as carteiras que realmente o meu usuário visualiza e os subordinados um exemplo que eu dei aqui: se você for um supervisor, você tem que ter um conjunto de subordinados ali que você tem uma visão somente deles, que não é a visão total do sistema. Tá vendo? Nesse exemplo aqui, o usuário é um usuário supervisor, que é um usuário que realmente tem subordinados. Você cadastra o endereço do seu usuário para quê? Para gerar uma visualização desse, desse ícone aqui dentro do mapa. Tá? A localização do usuário só tem a finalidade de marcar. Realmente um localizador ali para você poder visualizar. Então, feito isso, tá? a gente pula agora para a configuração de locais. Tá? Configuração de locais, eu tenho aqui ó, cadastrar locais. Tá? Eu posso cadastrar manualmente um a um, né? Eu acho pouco recomendado e pouco usual. O pessoal normalmente faz importações de locais. Então, existe uma planilha modelo, tá? existe aqui ó, importação de locais, exportação de locais e quando você quer apagar a base toda, tá bom? Então, ó, vou entrar rapidamente aqui em importação de locais. Ó, existe aqui, tá vendo? Um fluxo aqui. Ó, você abaixa uma planilha, tá? Que é um modelo padrão. Automaticamente aqui você sobe essa base de locais, tá? E o sistema ele faz um cadastro em massa para você, tá? Existe uma outra forma de fazer o cadastramento de locais através da integração. Tá? Existe a possibilidade de fazer uma integração de sistemas, né? Que eu possa pegar. A sua base de locais e fazer aí automaticamente o cadastramento em massa também através desse processo de integração. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Aqui ó, pesquisa avançada, o que é isso? Eu posso fazer uma pesquisa por diversos fatores: nome, razão social, status, tal, tal, tal, bairro, cidade, estado. Então eu quero pegar um exemplo aqui, ó: cidade, Rio de Janeiro. Eu coloco um segundo item de busca, tá? o bairro centro, tá? o que você vai fazer? Ele vai me trazer os locais que estão no centro do Rio de Janeiro, tá? eu posso filtrar por categorias também, eu quero saber os supermercados dessa busca, então ó, quais são os supermercados que estão no Rio de Janeiro que estão no centro, são essas duas empresas aqui nesse exemplo, tá bom? Então é uma maneira de você realmente fazer uma pesquisa segmentada bem completa, de toda a base de dados. Além disso, tá, vou tirar os filtros aqui. Além disso, você pode, tá, fazer uma edição do local, um agendamento direto para uma visita de algum colaborador e a exclusão dele dentro do processo manual, tá bom? Vou entrar rapidinho aqui, ó, dentro do cadastro é bem simples, ó, nome, CNPJ, os dados do contato, o endereço, tá? Ele tem aqui, ó, a carteira que está localizada e tem aqui um campo de observações que você pode colocar dados que vão ficar disponíveis para o usuário, acessar dados de texto, né, que você realmente consegue deixar teu usuário ali ter uma visualização mais completa dos do cadastro desse local, tá bom? Além disso, o tour guiado e um campo de ajuda. Legal? Então, continuando aqui, ó, a gente vai para carteiras, tá? O sistema com telegestor de equipes é um sistema caracterizado. O que, que é isso, Leonardo? Existem locais, existem usuários, existem carteiras, tá? Os locais conversam com carteiras. Os usuários conversam com carteiras também. O que, que significa isso? Que eu posso remanejar entre usuários as carteiras de locais. Então, por exemplo, eu tenho uma carteira do funcionário A. Tá certo? Funcionário A foi mandado embora, eu contratei o B, eu automaticamente remanejo os locais do A para o B, sem precisar ficar cadastrando um por um, associando um por um. Tá? É automático esse processo, desde que realmente esteja na carteira. Funcionário está de férias, né? eu, o outro funcionário que vai substituir, eu automaticamente vinculo a carteira de locais daquele funcionário que saiu de férias para o novo funcionário que vai atender naquele período. Tá? Então, a possibilidade de você fazer remanejamento entre os usuários. Tá legal? Então você cria a carteira, associa os usuários, associa os locais. Configurações de formulários, tá? Configurações de formulário é o seguinte. O sistema permite você colocar quantos formulários personalizados você quiser, tá bom? Então, eu vou criar aqui um teste rápido, só para você ver como é simples, tá? Chamei aqui, ó, teste eu posso associar a um, a um segmento de locais, então eu quero que esse, que esse formulário teste só apareça quando for supermercado. Tá? Toda visita que eu agendar, que for um local supermercado, vai aparecer esse meu formulário teste. A outra opção é você fazer por usuário, tá? então eu quero que a Ana Paula veja meu formulário teste. Toda vez que tiver uma visita para Ana Paula fazer, esse formulário teste vai estar disponível para ela preencher tá bom então nesse exemplo aqui que a gente colocou tá quando eu crio um formulário tá vendo eu coloquei criar aqui ó ele me pa... ele me põe à disposição uma pergunta tá e essa pergunta ela tem algumas opções então eu posso fazer uma pergunta de checklist eu posso fazer uma pergunta de um campo numérico um campo de avaliação que são estrelinhas uma pergunta fechada sim ou não é ou não é né e um texto um campo de texto para colocar qualquer coisa qualquer disserção ali que eu queira colocar dentro daquele daquela pergunta, tá bom? Posso realmente colocar quantas perguntas eu quiser por formulário e posso colocar perguntas ou a sessão inteira como obrigatória para o usuário responder, né? O que, que significa isso? Ele não consegue depois dar check-out na visita se ele realmente não responder o formulário aquelas perguntas que têm campos obrigatórios, tá bom? Então o objetivo aqui é dar um overview rápido para você. A gente vai para a configuração da sua empresa, tá? tem seus dados cadastrais aqui dentro do Contele Gestor de Equipes. E tem uma questão muito importante, que é o seguinte, você pode configurar tá? um modelo de reembolso que sirva para a empresa inteira, você pode configurar tá? distâncias mínimas de check-in que sirvam para a empresa inteira, você pode configurar pontos de partida e pontos de chegada que sirvam para a empresa inteira, ou você pode, dentro de cada usuário, configurar um por um de maneira personalizada, tá bom? Outra coisa, as permissões, tá? O sistema com o de Equipes é um sistema muito maduro, tá? Que permite fazer N permissões de acordo com o que você queira usar. Cada cliente quer de um jeito, tem uma preferência de um jeito e o, o gestor de Equipes foi amadurecendo essas preferências durante o tempo, né? Então, ó, permitir que o usuário do aplicativo altere categoria dos locais. Tem cliente que quer, tem cliente que não quer. Se quiser, habilita. Se não quiser, deixa desabilitado. Permitir a edição de locais através do app. Tá? Então, realmente, você tem ali a possibilidade de fazer o um usuário editar ou não. Tá? Tem cliente que quer, tem cliente que não quer. Monitoramento todos os dias, 24 por 7. Permitir o agendamento de visitas pelo app. Tá? Tem usuário que já vai com as visitas prontas, feitas por você que é gestor. Ou tem equipes que o usuário coloca a monta a sua agenda e aí ele insere as visitas dentro da agenda. Tá? Então tem, tem situações que você permite ou não. Né? Permitir a visualização do histórico de preenchimento dos formulários. Tem cliente que não quer disponibilizar o histórico. E tem cliente que quer, tá certo? Permitir anexar fotos da galeria. Né? O sistema hoje, o aplicativo, ele só permite você tirar fotos dentro do próprio local, ali na própria situação. Né? Mas tem alguns clientes que falaram para nós: não, Leonardo, eu realmente preciso de fotos da galeria também, tá certo? Então a gente tem essa possibilidade de você permitir, né? Permitir aí colocar, né? É, fotos da galeria do, do, do smartphone. Para finalizar aqui, ó, você tem o logotipo que você coloca para os documentos digitais, tá? Sua marca. Alguma observação que você queira colocar do lado da marca, vai ficar isso. Todos os documentos de ordem de serviço vão. Sair dessa forma, tá? E você pode disparar aqui um, um envio automático da ordem de serviço ou você pode fazer isso de maneira manual, editando cada uma, olhando antes de encaminhar para o seu cliente. Tá? É uma alternativa que você define. Tá bom? Então, visualizada aqui as configurações da empresa: tem aqui o financeiro, eu vou passar rapidinho, são dados comerciais, tá? Quantas licenças você tem, tal? Tá? Se você quiser fazer o upgrade, você consegue. E tem aqui a movimentação. Tá? Toda a movimentação de logs de usuário, pedindo licença, aumentando o pacote, diminuindo o pacote. Tá? Você tem aqui uma transparência aqui de logs, tá? que é uma coisa bem bacana também. E para finalizar, configurações e etiquetas. Tá? Etiquetas é um dispositivo de segmentação para usuários e segmentação de visitas. Então eu crio etiquetas então vou dar exemplos práticos. Eu tenho uma equipe técnica e uma equipe comercial. Eu quero separar. Então eu ponho uma etiqueta comercial, uma equipe técnica. Eu tenho visitas preventiva e corretiva. Eu coloco lá etiqueta preventiva, etiqueta corretiva. Toda vez que eu for mandar uma visita, eu marco uma etiqueta preventiva ou corretiva. Tá bom? Então a etiqueta serve para isso. Depois eu tiro relatórios por etiqueta de todo o sistema, né? Todo sistema, todo relatório, ele tem realmente a possibilidade de você extraí-lo por etiquetas. Tá bom, pessoal? Então parte de configurações do sistema, a gente termina por aqui.